Fala aí, Drivers! Técnica infalível para ser assaltado nos aplicativos tanto Uber quanto 99. Prazer! Se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta: O que, que você acha de ser assaltado hoje, hein? Legal? Não? <risos> então por que você está cometendo esse erro toda vez que você finaliza uma corrida? Quer saber que erro é esse? Assista esse vídeo comigo. Caraca, mano, já tem uns três minutos. Cadê essa passageira, cara? Pô, tô demorando pra caramba. Calma, calma não. Eu... Calma aí, eu... cara. Calma. Eu... Calma, não, eu... calma aí, irmão. Eu... Calma, calma, calma. Eu... Eu... Calma, solar, não. Eu... calma, irmão, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caraca, maluco. Aí, isso aqui é apenas uma simulação. Isso aqui é uma arma de brinquedo. Isso aqui é de videogame. Esse vídeo eu fiz no intuito de mostrar para o motorista que quando ele pede, quando ele vai pegar passageiro, ele fica parado assim, ó. Lute salão acesa, pisca-alerta ligado, de cabeça baixa, rodando de noite. Então eu falo para vocês, gente, a gente está vivendo um país Tá muito perigoso e você ainda dá mole. Chegou no local, passageiro não tá cancela e vai embora. Ou então apaga a luz, desliga o carro. Desliga o carro, não apaga o carro todinho. Se o carro é firmado fecha, ele espera o passageiro chegar. Agora não dá mole nesse negócio de ficar cabeça baixa, luz salão acesa, pisca alerta ligado e árvore de Natal. Tá bom. Isso foi só uma simulação que eu venho trazer aqui porque já vi casos acontecendo e na televisão está acontecendo muito. Valeu, galera! Bom, como vocês puderam ver nesse vídeo, o rapaz fez uma simulação mostrando um grande erro que grande parte dos motoristas fazem. Que é praticamente você pegar o celular na mão depois que você finalizou uma corrida fica lá batendo papo no whatsapp ou ficar esperando corrida com a cabeça baixa você perde totalmente a sua atenção e fica 100% vulnerável a qualquer tipo de meliante que veja que você é um alvo fácil e essa é uma técnica que geralmente muitos motoristas fazem e é por isso que na televisão você vê direto casos de motorista sendo assaltado então tome muito cuidado quando você for trabalhar na rua sempre preste atenção nos seus retrovisores quando você for deixar um passageiro no local principalmente se você sentir algum tipo de insegurança e eu também quero deixar a registrado nesse vídeo que aconteceu com um amigo meu na semana passada dele infelizmente ser assaltado ele chegou até o local e era uma rua sem saída nome de passageiro nome de mulher chegando no local ele falou ele não olhou para nenhum dos lados para ver se realmente podia entrar e quando ele entrou nessa rua sem saída acontece que um outro carro que estava parado também na esquina ele fechou a rua e a merda estava feita, então tome muito cuidado, aqui no canal eu trago também várias outras dicas de segurança para você que é motorista de aplicativo, então se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like nesse vídeo e compartilha com todos os seus amigos, para que eles também venham ter consciência que não pode também ficar toda hora só mexendo no celular, no whatsapp, com a cabeça baixa o trabalho de motorista de aplicativo está se tornando um trabalho muito perigoso em certas regiões e cidades, e todo cuidado é pouco. E eu acredito que o vídeo que o rapaz passou aí já deixou tudo bem claro, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau! <música>